Trio único. Microflora útil em combinações ideais. Bifidofilus floraforce. Probe 11. Bacilcoagulans. Flora floraforce é um suplemento alimentar. Composto por lactobacilos e bifidobactérias. O produto também contém frutúlicos As bifidobactérias e os lactobacilos são considerados as bactérias mais importantes do sistema digestivo humano. Composto. Lactobacilos. Bifidobactérias. Frutuligos sacarídeos. Cenoura em pó. Óleo de cártamo. Observe que não há leite na composição. O produto não requer uma dieta láctea para exibir suas propriedades benéficas. Pro 11 90 cápsulas. O produto complementa a dieta com 11 cepas de bactérias probióticas. Enriquecem a flora bacteriana intestinal. Porque as pessoas modernas precisam de microflora benéfica na forma de suplementos alimentares. É possível viver em paz sem eles. Você não pode gastar dinheiro com eles. Viva e não gaste, é claro que você pode. No entanto, é necessário levar em consideração pontos importantes aos quais nem sempre prestamos atenção. O uso de antibióticos na pecuária, produção de alimentos, cede significativamente o uso de antibióticos na medicina. É um fato. Profissionais médicos de todo o planeta se reúnem em simpósios e aprovam resoluções para reduzir o uso de antibióticos. Este é o movimento certo. A sensibilidade das bactérias aos antibióticos muda. O microcosmo está se adaptando. Quanto mais antibióticos são usados, maior o risco de desenvolver bactérias resistentes. Os médicos tentam não prescrever antibióticos excessivamente. Glória ao nosso remédio. Este é um elogio sincero. Mas na medicina veterinária e na produção de alimentos, as coisas não são tão boas. Casos confirmados de alergia a antibióticos em crianças que nunca receberam antibióticos na vida fazem os especialistas pensarem. Esta condição é congênita ou adquirida? Testes em leite, carne, peixe, verduras e até mel mostram que antibióticos estão sendo usados para tratar fontes alimentares. Também para conservação de alimentos. É bom ou ruim para uma vaca com mastite ser tratada com um antibiótico? Deixe-os tratar se a vaca será mais fácil de viver. O leite obtido dessa vaca não deve ser consumido por humanos. Não deveria. Mas ele faz. Em todo o mundo, em diferentes países, existem diferentes padrões para o conteúdo de antibióticos e antimicrobianos. As abelhas adoecem e sua saúde também depende do meio ambiente. As abelhas até morrem. Eles se encontraram com pesticidas ou outros produtos químicos. Por um lado, os cientistas explicam os traços de nitroforanos no mel pelo fato de as abelhas terem sido tratadas. As abelhas também ficam doentes. Por outro lado. E a vaca, a galinha e a abelha são tão afetadas pelo ambiente. O que se pode dizer sobre o homem razoável? O Homo sapiens já criou a agricultura orgânica e a pecuária. Tem até mel orgânico. Não usar produtos químicos é em si um passo muito progressivo. No entanto, a microflora útil morre não apenas de uma reunião com antibióticos. Essas reuniões acontecem quase constantemente. Mesmo para aqueles que não estão em uso de medicação. A microflora útil não tolera alimentos modernos com produtos químicos, a excesso de carboidratos. Mesmo a água pode causar distúrbios no equilíbrio da microflora. O papel das ondas eletromagnéticas em que todos vivemos também é conhecido. Isso não é útil, e massivamente. Uma resposta simples, conveniente e muito sábia para os desafios do nosso tempo, prevenção usando superprodutos NSP de alta qualidade. A microflora útil é representada por b 11 Bacillus coagulans e Bifidofilus flora force. Três produtos magníficos com microflora útil são perfeitamente combinados. Podem ser usados simultaneamente, uma cápsula por dia de cada produto, e alternadamente. O poderoso suporte de saúde com NSP Superfoods é uma escolha sábia. 11 é a combinação perfeita de bactérias benéficas. Eles ajudam a manter a saúde do sistema digestivo e de todo o corpo como um todo. Compatibilidade e sinergia de componentes é um sério desafio. Foi resolvido com sucesso pela equipe de cientistas do NSP. O ProB11 é mais um excelente superproduto que a NSP Company oferece para cura e prevenção. Composto: Uma mistura de culturas de bactérias vivas, inulina, frutúlicos sacarídeos. Observe que não há produtos lácteos na composição. O produto não requer uma dieta láctea para exibir suas propriedades benéficas. Bacilus coagulans, 90 cápsulas. Quais são as funções da microflora benéfica? Muitos deles. Auxilia na absorção adequada de nutrientes. Síntese de substâncias que ativam o sistema imunológico. Síntese de substâncias que auxiliam na produção prevenção do câncer. Contra-ataca à microflora patogénica e toxinas. Redução da carga tóxica, redução de processos putrefativos no cólon. Como resultado, a condição de todo o organismo, incluindo o fígado, melhora. Reduzindo o risco de alergias. Normalização do metabolismo. Prevenção da obesidade. O resultado de uma boa absorção de nutrientes e diminuição da carga tóxica é uma melhora na qualidade de vida. Mesmo antes do nascimento, uma pessoa entra em contato com o micromundo. Qual é a qualidade desta microflora? Ajuda à nossa saúde ou é prejudicial? O microcosmo é preenchido com uma infinidade de micro-organismos. Muitos deles são patogénicos, muitos são extremamente perigosos para os seres humanos. Mas há também uma microflora amigável. Ele detém micróbios patogénicos e beneficia a saúde humana. A microflora útil se espalha por toda a superfície da pele e membranas mucosas. Este é o primeiro nível de proteção do mundo ao nosso redor. Esta barreira protetora na forma de microflora benéfica é sempre necessária. O que pode acontecer com a microflora benéfica? Não suporta o contato com antibióticos, produtos químicos, conservantes. Ele precisa ser constantemente alimentado para manter ativamente a saúde. A microflora amigável no corpo humano ajuda a resistir a infecções. Mantém as defesas do corpo no nível adequado, melhora a qualidade de vida. Sim, qualidade de vida. Rambling no abdômen, diarreia ou constipação, sensação de peso, inchaço são manifestações de distúrbios digestivos. No entanto, o papel da microflora benéfica é muito mais do que apenas leveza no estômago. A empresa NSP produz e oferece vários produtos contendo microflora benéfica. Este produto complementa a dieta com bacilus coagulans. Enriquece a microflora intestinal benéfica. O que os cientistas escrevem sobre essas bactérias? Fatos bem interessantes. Inaugurado há muito tempo, em 1915. Os pesquisadores prestaram e continuam prestando bastante atenção a essas bactérias. Um breve resumo de tudo o que foi acumulado pelos cientistas vai ocupar muito espaço e tempo. Tentaremos enunciar apenas o mais importante, muito, muito brevemente. Então, essas bactérias ajudam a digerir os alimentos no intestino delgado. Foi comprovado que quando as proteínas vegetais são digeridas na presença de bacilus coagulans, peptídeos mais curtos e aminoácidos livres são formados. Esses peptídeos e aminoácidos ficam mais curtos. Comparada à digestão de proteínas sem a presença de bacilus coagulans. O que isto significa? Melhor absorção de proteínas no intestino delgado reduzindo a quantidade de proteína que entra no intestino grosso. A proteína no colon causa processos de putrefação, intoxicação e desconforto. Duplo benefício, mais benefícios dos alimentos ingeridos. Melhor absorção. Preservação de uma ecologia saudável no colon. Um efeito positivo no perfil lipídico do sangue também foi comprovado em ratos com níveis simulados de colesterol alto. Em uma dieta que levou a altos níveis de gorduras, ruins e colesterol, o grupo de ratos alimentados com bacillus coagulans teve níveis de colesterol, gordura e enzimas hepáticas mais próximos do normal. Comparado com um grupo de ratos na mesma dieta, mas sem bacillus coagulans. Ratos tratados com bacillus coagulans ganharam muito menos peso corporal. A literatura disponível para análise apresenta dados sobre a atividade antimicrobiana, antioxidante e imunomoduladora do bacillus coagulans. O efeito direto do bacillus coagulans nos intestinos também pode ser descrito como extremamente positivo. Reduzindo as manifestações de diarreia causadas por micro-organismos patogénicos, restaurando a mucosa intestinal. Um aumento na altura das velocidades e na profundidade da cripta no intestino delgado. Efeito favorável na digestão em geral. Manter a integridade intestinal e reduzir o estresse oxidativo. Bacillus coagulas produz ácidos graxos de cadeia curta e peptídeos, como coagulina, lactosporina, substância semelhante à bacteriocina. Essas substâncias demonstram atividade antibacteriana significativa contra patógenos que colonizam a membrana mucosa do sistema digestivo humano. Os mecanismos pelos quais o bacillus coagulas pode melhorar a saúde humana são bem compreendidos. Eles incluem a ativação leve do sistema imunológico. Síntese de proteínas antimicrobianas, subtilina e coagulina. Síntese de antibióticos, surfactina e bacilisina, Síntese de enzimas. Modulação da composição da microbiota intestinal. O mecanismo de manutenção da homeostase intestinal envolve dois mecanismos. Promovendo o crescimento de outros micróbios benéficos. Supressão do crescimento da microflora patogénica e processos inflamatórios na mucosa intestinal. O mecanismo de ação anti-inflamatória do bacillus coagulans foi suficientemente estudado para compreender o valor do bacillus coagulans na proteção da saúde. Isso é competição por nutrientes, o deslocamento de micróbios patogénicos, secreção de substâncias antimicrobianas, a diminuição do pH intestinal ocorre por vários mecanismos, bloqueio de sítios receptores de toxinas, supressão da produção de toxinas. A resistência do bacillus coagulans à baile é importante. Isso significa benefício máximo para a pessoa que usa este produto. Podemos dizer com segurança. Em todos os casos, quando é importante absorver bem os nutrientes e ao mesmo tempo não ganhar excesso de peso corporal, manter o metabolismo e sentir o estômago leve, a microflora benéfica será um bom ajudante. É importante ressaltar que o bacillus coagulas prospera na microbiota mista complexa. Em essência, isso significa que bacillus coagulas cria comunidades simbióticas amigáveis. Bifidofilus flora force e pro B11, Probiótico 11 são perfeitos para Bacillus coagulans NSP. A relevância da ingestão profilática deste grupo de produtos NSP é óbvia. Estresse, qualidade dos alimentos, água, e até ar, carga tóxica geral, interrupções na dieta e falta de exercício. Esta é a realidade em que vivem as pessoas modernas: intestino, imunidade, sistema nervoso, pele. Em geral, tudo o que compõe o corpo humano reage como pode. Digestão perturbada, espasmos, dor, inchaço. Desconforto, alergização, diminuição do nível geral de saúde, problemas de pele, humor e vitalidade. Isso é uma raridade. Infelizmente, não. Podemos evitar muitos problemas. Para fazer isso, basta ouvir seu corpo e dar a ele o que ele precisa para uma nutrição, recuperação e proteção adequadas. Ajuda a assimilar nutrientes valiosos, restaurar e manter a saúde. Este é um alvo digno para tomar bacilos coagulans. Microflora útil em produtos da empresa NSP para a sua saúde e longevidade. Composto. Bacillus coagulas bactérias, inulina. Chama a atenção para o fato de não haver laticínios na composição. O produto não requer uma dieta láctea para exibir suas propriedades benéficas. Como combinar esses três superprodutos NSP? E qual é o melhor? Existem mais de um produto com microflora benéfica. Você pode coletar em uma cápsula ou que funcionará bem em conjunto. Os componentes que vemos na composição dos produtos são combinados de forma ideal. E quem é o vencedor? O vencedor e campeão é aquele que usa esses produtos. Saúde e longevidade para você e seus entes queridos. A empresa NSP faz todos os esforços para isso.